Fala pessoal, mais um Deote no Canadá começando para vocês. Vocês gostaram dessa nova introdução Deote no Canadá ou tava tá mais legal D o Deote no mundo? Deixem abaixo nos comentários o que vocês acham melhor do no Canadá ou de no mundo Mas eu sempre começo vídeos falando Sabe rapaziada, mas um na Austrália, começando pra vocês E aí eu sempre esqueço que eu não estou mais na Austrália Estou aonde? Estou no Canadá Então hoje eu vou falar sobre comprar carro aqui no Canadá Como que eu comprei o meu carro aqui no Canadá E dar dicas pra vocês E um pouquinho dos valores que vocês vão encontrar por aqui Porque aqui tem algumas coisas bem diferentes do Brasa, beleza? Então está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out É hey? Ah, como é? Tinha que ir, Ah, tinha que ir, A primeira coisa que vocês devem saber ao comprar carro no Canadá não é sobre o carro. É sobre a sua habilitação. Então eu vou passar bem rápido a sua habilitação aqui com vocês. Se você tem habilitação do Brasil ou se tem habilitação de qualquer outro lugar, você pode dirigir no Canadá com até 3 meses da sua estadia, não importa se está no visto de estudante ou no visto de turista. Se você já está com o visto de estudante, quer dizer que você vai ficar aqui mais seis meses, então é obrigatório que você tenha habilitação de British Columbia, tá? Lembrando que nós estamos em Vancouver, as regras mudam de província para província, então eu vou falar bastante sobre British Columbia. Se você se vocês quiserem a gente faz um vídeo mais sobre Ontário também, sobre as outras províncias, enfim. Mas vocês devem ter uma habilitação daqui de British Columbia, se for ficar mais de seis meses ou se tiver com a brasileira pode dirigir até três meses. Vamos falar um pouquinho sobre o carro. Como que a gente fez? para comprar esse carro. É, eu vou deixar aqui embaixo para vocês aqui do vídeo. Vocês vão conseguir encontrar aqui embaixo o site da AutoTrader.ca, que é como se fosse uh, uma web motors do Brasil. Vamos falar assim, onde você pode pesquisar os carros, ter os valores, ter os revendedores. Você pode pesquisar é, por revendedor pessoal, né, particular ou por loja, tá? É, então lá eles têm todos os valores de carro. Você coloca o modelo que você quer, o ano que você quer, a quilometragem e aí você vai encontrar um mar de opções para você. Eu queria comprar uma SUV Eu sempre quis uma SUV eu, Um dos meus sonhos de criança era ter uma SUV, porque eu sempre via muitos filmes americanos, norte-americanos. Eu sei que, enfim, não estamos nos Estados Unidos, mas é Canadá, é North America, os costumes são parecidos. E eu sempre via muito filme americano da galera com as SUVs. E eu achava fantástico, eu achava muito louco. E, e assim, todo mundo tem uma SUV aqui mesmo, né? Eu tô parado no estacionamento aqui do Stanley Park. E se eu olhar ao redor aqui, ó, tem uma SUV do meu lado, tem uma SUV atrás de mim. Então todo mundo por aqui gosta muito desse tipo de carro. E é um 4x4, então eu posso pegar a estrada com terra e etc. Que o carro vai ser bem legal. Então, é, por que, que eu tô falando isso? Comprei essa SUV e aqui eles têm dois tipos diferentes. É... Além do tipo comum de carro, né? Eles têm dois tipos diferentes de revendedores aqui. Então, uma loja pode vender carros refurbished, tá? Que foram carros batidos, carros de leilão. É, o cara deu perda total no carro, a loja comprou esse carro, aí eles, eles reconstrói o carro e revendem por um preço até 20%, 30% mais barato do que o valor original, porque ele foi batido, tá? Ou você tem uma outra opção. Que são carros vandalizados O que são carros vandalizados? Esse jipe que eu comprei, ele é um carro de vandalismo Então, o que aconteceu? Eu e a Paula nós chegamos à conclusão De que o cara tinha esse carro Brigou com a mulher E a mulher foi lá e riscou a lataria inteira do carro Porque esse jipe, ele tava com toda a lataria riscada Uns fuck, o escrito na, na, na, na lataria do carro Todo riscado de chave Então, assim... O único problema desse carro era cosmético, tá? Então todo motor funciona, freios, ABS, tudo, tudo funciona normal no carro. A única coisa é que a lataria estava toda zoada. A loja foi lá. Pintou o carro inteiro, deixou ele novo e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo um pouquinho do carro. Não tem nenhum risco, nenhum arranhão, nenhum nada assim, nada. Aqui dentro também toda a parte de couro foi, foi refeita. E aí esse carro, o valor original dele era de tipo 16, 17, 18 mil dólares, dependendo de onde você for comprar. É, de, do, do mesmo ano de 2014. Eu paguei 11 mil, então foi muito, muito, muito mais barato. Tá lembrando que tudo que você compra no Canadá existe o imposto em cima, tá? Então é. O carro veio por 11.500 é o valor do carro Aí teve um pouquinho mais de, de, de táxi em cima, que são 12% No final de tudo, o carro saiu por R$13.500,00 e uns quebrados tá? Por quê? Eu ainda coloquei uma garantia estendida no carro, que vale por um ano é, Qualquer problema mecânico que tenha, pneu furado, disco de freio Qualquer coisa que tenha problema no carro, eu tenho uma garantia estendida da loja Por 245 dólares a mais Tá? Uh, um, um outro seguro que a gente fez também Que o meu, no caso, ficou bem caro Porque eu fui estúpido Eu peguei o seguro mais caro que tinha E eu paguei 2.800 no seguro que eu parcelei aí por 12 meses Então eu vou ter o seguro do carro pra pagar mensalmente também Mas ele cobre roubo, furto, é, vidro quebrado, incêndio Qualquer merda que dê com o carro Puta que pariu Qualquer merda que dê com o carro é, eu tô coberto pelo seguro Então o carro basicamente custou 13500 nos quebrados Mais o seguro mensal aí tá? Como que eu fiz pra comprar o carro? Ah, Deus, eu preciso ter uma habilitação daí pra comprar o carro? O que, que eu preciso? Qual documentação eu preciso pra comprar o carro? Eu falei com o cara da loja antes de eu ir na loja E eu falei, cara, olha só, é o seguinte Acabei de chegar no Canadá, cheguei ontem Já tava pesquisando os carros Eu não tenho habilitação daqui, eu tenho nada daqui O que, que eu posso fazer? Ele falou, a única coisa que eu preciso é o teu passaporte E o endereço que você mora Só, e o dinheiro Se você tiver o dinheiro você vem pra cá, você me paga, me dá o seu número do passaporte, você sai daqui com o carro eu Falei, pô, maravilhoso, né? Cheguei lá, meio, meio desacreditado, falei, ah, não é possível, né? Cheguei lá, dei o passaporte pro carro, eu já vim com o dinheiro pra comprar o carro à vista Porque eu tava com Fiesta no Brasil e eu, É o que eu falo sobre poder de compra, né? Eu vendi um Fiesta no Brasil por 27 reais, mil reais E comprei outro aqui, um Jeep Compass 2014 por 13500 Ou seja, foi quase o valor do Fiesta no Brasil e você vende um carro ruim no Brasil para comprar outro aqui, cara. É, é, é basicamente assim que funciona quando você vai para um país decente, tá? Então eu cheguei na loja, dei o passaporte para o carro, assinei toda a papelada, ele já colocou a placa do carro. Ele podia escolher a placa também, os números que eu queria. Ele já colocou a placa no carro, saí de lá com a garantia estendida, com o seguro e com o carro na mão. Agora... Uma coisa que é engraçada aqui no Canadá é o sistema bancário, que eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo, mas eu tive que dar um cheque pro cara, porque o cartão aqui tem um limite diário. Mesmo que eu ligue no meu banco e peça pra liberar, eles não liberam o um valor acima de, sei lá, 5, 6, 7 mil dólares pra você fazer uma compra. Eles até liberam, dependendo dos casos, mas nesse caso o banco me falou que era melhor eu ir no banco, pegar um cheque, Assinar um cheque e entregar para o cara da loja. Então, é muito comum quando você vai fazer uma compra grande aqui no Canadá, de um valor alto, você dá um cheque para a pessoa. Então, fui no banco, pedi um cheque, ele já desconta o valor da minha conta, já o banco retém esse valor, ele me dá o cheque, eu entreguei para o cara, ele me entregou as chaves e eu fui embora com o carro. Então, é muito simples, é, sem brucar nenhum. nenhuma. Tá? Se você está comprando um carro de terceiros é, Eu não sei exatamente como funciona Mas se for parecido com o da Austrália Provavelmente você deve ter que ir no departamento de trânsito Com a pessoa, passar o carro para o seu nome Deve ter uma taxa ali para você pagar Que eu não sei exatamente o valor porque eu comprei com loja é, Mas deve ser uma coisa bem barata também tá? As taxas que a gente pagou para comprar esse carro na loja Foi de 250 dólares a, Que já estava incluso o serviço de despachante do cara Passar o carro para o meu nome Os impostos e tudo mais Então, sair da loja com o carro no mesmo dia, entrei, paguei, saí Galera, vou mostrar o carro aqui pra vocês rapidinho tá? Então esse é o Jeep Compass que eu comprei Então, eu tô tentando não mostrar a placa para vocês de segurança Mas enfim, vou aqui ó Preto, roda de liga leve Vou mostrar mais pra vocês aqui. Então ó, esse foi o carro que eu comprei Essa aqui é a mulher que eu comprei, que veio junto com o carro de Aqui você compra o carro ver a mulher ó. E o cachorro <risos> Então ó, modelo 2014 A única coisa que eu fiquei chateado porque ele não tem teto solar Mas este é o carro Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui nos comentários, eu adoro falar sobre carro. Então, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre Canadá, sobre comprar carro e tudo mais, mandem aqui embaixo nos comentários para mim, eu vou ficar mais que feliz em conversar com vocês. E se você quer fazer intercâmbio aqui no Canadá, já sabe, se você não me conhece, eu sou o Thiago Deotti, dono da Twizy Travel Brasil, Austrália e Canadá. E a gente faz intercâmbio para mais de 20 países ao redor do mundo E estamos morando aqui em Vancouver agora Para ajudar mais brasileiros a conhecer esse país maravilhoso Então se você quer vir para cá, quer conhecer, quer comprar um carro desse aqui também Vem para cá, fala com a Twizy, manda e-mail para a gente aqui ó, Info arroba Ou no nosso site wwwtwizintercambiocom Barra orcamento, sem o e, sem o C cedilha, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que todos vocês possam vir pro Canadá, vender o carro de vocês no Brasil e comprar um 5 vezes melhor por aqui, e que vocês sejam felizes por aqui também, beleza? Se precisar da nossa ajuda, já sabe com quem contar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!